Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês algo muito sério sobre o esconderijo do Vinícius 13. O que aconteceu? Será por é que não tá saindo episódios de casa automática? Será que hoje vai sair um episódio a uma hora da tarde? Então é isso aí, velho. assistir o vídeo até o final pra vocês entenderem, pra vocês compreenderem a minha opinião sobre o esconderijo, sobre o que está acontecendo, né, com o episódio 300 da Casa Automática. Então vamos lá! <música> E é o seguinte, pessoal. Hoje o pangaria do like não tá aqui. Mas eu vou improvisar, mano. Deixa eu entrar aqui no criativo, aqui ó. Tem um cavalinho aí. Cadê um cavalo aqui, ó? Gerador de cavalo. Pronto, aqui, ó. GG. O cavalo do like hoje não apareceu porque ele tá descansando. Mas, de qualquer forma, olha só. Temos aqui um cavalinho do like, galera. Olha só. O pangariazinho do like, pessoal. Eu já deixa o likezão nesse vídeo, hein? Enfim, ô Guan, um tempo atrás, hein, mano. Eu fiz um vídeo com verdade nessa semana. Um vídeo bem com um tom de ironia. Só que a galera não entendeu, tá ligado, velho? Eu sei. Eu acho que eu tava no vídeo, não tava? Tava, tava no vídeo, mano. Eu fiz um, um vídeo falando que, tipo. Eu não gostava de forma alguma da série da Casa Automática, velho. A gente fez isso no meu vídeo também, cara. C você começou a falar que era ruim, não sei que, não <risos> era automática. Tudo isso que ir, irmão, Esse vídeo foi um vídeo com um tom de ironia. A série da Casa Automática do Vinicius 13 realmente é muito incrível. Se não fosse, não teria a quantidade de visualizações que tem, tá ligado? E não teria também a quantidade de fãs que acompanham a série. Então, rapaziada. Poxa, tava brincando com vocês, mano, tava brincando com vocês, velho. E logo após aquele vídeo, pessoal, o Cameraman13 soltou um vídeo no canal dele lá Explicando o motivo de talvez o porquê do Vinicius13 não estar postando uns episódios de Casa Automática E eu vou estar assistindo esse vídeo junto com vocês Vamos fazer aquele famoso react Mas antes de começar a assistir esse vídeo Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e não se esqueça, galera, que tem vídeo aqui no canal todos os dias, às 11 horas e às 7 horas da noite E galera, você tem uma missão de conseguir trazer um inscrito aqui pro canal hoje então chama o seu amigo pra se inscrever aqui E fala pra ele assim que vai ter um mega sorteio De um espirro de pelúcia aqui no canal Então bora assistir o vídeo do Cameraman 13 Você é só vai ficar dormindo aqui no meu vídeo não, mano Qual foi? Acordado, né, mano, man? Pelo Pô, amor como de como Deus, é? velho Agita o todinho Agita o todinho que vai dar bom Agita o todinho O remédio, mano, eu falo pra você Aí tá explicado, galera, porque é Goi dessa forma Nossa, o vai tudo pensar a coisa errada <risos> É, não faz muito problema não, galera, é natural <risos> Estodiente é uma marca diferente É natural Estodiente é uma marca diferente Bom, galerinha, muitos de vocês que acompanham o Vinícius 13 já sabem que é regra todo domingo às 13 horas ir pegar o almoço e ver casa Ó, oh, todo domingo, hein, pessoal Então vamos ver se daqui a pouco vai ter vídeo de casa automática Você acha que vai ter vídeo hoje? Eu acho que vai ter, porque o Davi já postou vídeo, mano, olha só Eu acho aqui, que ó. não, cara Não, mano, o Davi postou vídeo, mano, ó Aqui, ó, aqui, ó automática. Mas há duas semanas que o Vinícius não posta vídeo e justamente, sendo o vídeo de número 300. E hoje eu vou falar porque que ele não postou ainda e vou oh, falar minha mais minha um pouco sobre contigo. o jeito que vocês agem com ele. Então, bora pro vídeo que você acha que a gente age errado com o Vinícius, mano? Eu acho que a galera tá nervosa, cara, que ele não tá postando. Olha só, mano, episódio 299, faltando apenas um episódio, galera, pro episódio 300. Mano, olha aí, velho. Ele falando do episódio 300, ele prometeu que o episódio 300 é um episódio bom, mas vocês estão vendo aí? Você escutou o tom de promessas? escutou? Olha o bait, olha o bait. Mano, tom de promessa. Mas ao mesmo tempo que pode ser um tom de promessa, pode ser brincadeira. Olha a cara do Davi. Estou essa cena, vocês percebem que o Vinícius dá a entender que no episódio 300 vai ter algo especial e, obviamente, é de se pensar isso. Afinal, é o 300º episódio da série, um marco de 300 episódios em todo esse tempo. Porém, se perceberem, em todos os episódios de centenas existe um especial. No episódio 100, por exemplo, o especial foi a chamada dos três primeiros membros da Restauração aqui. É, é, é igual eu falei para vocês no vídeo que eu fiz sobre Vinícius 13, mano. É tipo a cada centena é como se fosse que cada centena seja, tipo, uma marcação de temporada, entendeu? Do episódio 1 até o episódio 100, uma temporada. Do episódio 100 até o episódio 200, outra temporada. E agora o episódio 200 até o 300 é como se fosse, tipo, a terceira temporada de Busca da casa Automática, entendeu? E também tem os especiais de ano, né, que ele faz todo ano um especial. Então, então tem vários episódios que são especiais dentro que da é, casa. Vale então é óbvio que nesse episódio 300 vai ter algo sim de especial. Porém, galera, o Vinícius 13 está enfrentando um problema que chamamos de bloqueio criativo. Ele está com dificuldades de ter ideias do que fazer na série dele como um especial, e isso está prejudicando a frequência dos vídeos dele. Não, mas espera aí, será acabou o Criativo mesmo? Ele já não sabia o que fazer ele no episódio 300, não, pô? Ele postou lá no Twitter, pô. Mas isso ali só não foi, tipo, uma artimanha ou pra dar, tipo, uma desculpa sobre o atraso? Não, cara, ele só postou porque ele realmente não sabe o que postar, ué. Será? Lógico, cara. É, também sustentar 300 belos episódios também é muito difícil, né, mano? Dizendo quando estou sem ideias para episódios especiais. E muita gente comentou dando dicas e falando sobre isso. E as ideias são até que boas, digo de passagem. Ele não... Será que o Vinicius 13 quer realmente sustentar esse negócio do esconderijo? Porque, tipo Eu assim, assim mano. Não. Porque, galera. O esconderijo, nada mais é que, tipo, nada Assim, querendo ou não, pessoal, o esconderijo do Vinícius 13 Agora, assim, de forma, de forma certa pra vocês Se eu não me engano, foi algo, assim, que Acabou que o Léo só trouxe pro ar E, tipo, trouxe sem pensar nada, que, que É, do nada, nada, tipo, sem pensar que ia dar certo Entendeu? Não, não é como se fosse Aqui, o esconderijo de Vinícius 13 Realmente tenha um mundo gigante Entendeu? Sim, ele pode Realmente abusar e fazer algo em cima Disso, eu mesmo, como criador, iria Fazer alguma coisa em cima do esconderijo Do Vinícius 13, mas talvez ele simplesmente não quer fazer, porque, <risos> tá, tá ligado? Não tem o um que botar ali pra ser tão especial. e que é que eu vou colocar é, ali pra tipo, ser tão é, especial? Talvez até tenha, né, cara? Vinicius, é criativo demais, mano mas tipo, não é como se tivesse algo lá. Se tiver, porque provavelmente ele fez lá agora para mostrar em vídeo. Eu comentei na comunidade do canal que vocês acham que poderia ter como especial no episódio 300 da casa automática e muita gente respondeu. Escondrido. E quando nós formos ver, não vai ter merda nenhuma. Então, mano, eu acho que tipo assim, mano, preste atenção. Não é como se fosse, galera. do Vinícius 13. Simplesmente tem algo gigantesco, de incrível lá dentro. Simplesmente ele sim pode fazer uma construção realmente muito da hora. Mas o que fazer dentro do esconderijo. É Transformar em algo realmente muito, mas muito top Ao ponto de fazer Isso como um episódio 300 Entendeu? O é isso que eu tô falando. Fizesse, ó, se ele fizesse tipo um bunker assim embaixo da terra. Mas, fizesse, tipo, um bunker, mano. Protegido de tudo. Um bunker. Mas agora você pensa comigo assim: como que ele vai fazer um bunker? Um bunker de uma forma da hora. Entendeu? E pra mano, render um episódio. Aí, pra render ele é criativo, um episódio. Cara, ele que é criativo, né, gente? Mas, mano, pra render um episódio de Casa tomate. Dá pra fazer, dá pra fazer assim, cara. Ah, então ele teria que gravar mostrando, fazendo o um bunker depois. É, fazendo, ele mostra o que, que tem. Por que que ele chegou naquela ideia? Eu pensei que ah. um negócio cabuloso de Obsidian Aí, mano, não, ia ser muito doido Pensando nisso, eu cheguei à conclusão de que o fato dele estar demorando pra postar vídeos É por conta de vocês mesmos Calma que eu vou explicar, isso é só minha opinião Desde que o Vinícius postou o vídeo, ele vem sempre tentando fazer algo que agrade a vocês que assistem. Porém, com o aumento da audiência, isso vem sempre vindo na cabeça dele de querer sempre fazer um episódio melhor que o passado. Isso como é verdade. Todo episódio é um episódio ser... melhor, mano. É por isso que eu tô falando. Não É como se fosse tipo chegar e botar alguma coisa dentro do esconderijo e ser algo comum. Eu não, sei, eu acho que eu não, eu não acho que chegar e comparar assim. Nossa, hoje eu tô gago, velho. Eu não acho que <risos> se o Vinícius 13 construir um bunker ou algo parecido, vai ser tão legal. Igual os sim, outros episódios sim, sim, da casa automática. automática. Pronto, consegui. <risos> E se ele explodir a casa automática? Ah, mano, eu acho que vai ser o, o vídeo com mais hate do canal dele A galera vai dar, tipo, Nem muitos likes Nem vai, mano, aí. porque ó, ele faz mais 300 episódios refazendo tudo que ele já tinha feito Mas aí não vai ter graça Sei lá, mano, eu acho que, tipo, mano, não sei, velho Eu não vejo nada de interessante pra colocar dentro do esconderijo, não Entendeu? E realmente sim, mano, a galera cobra muito Imagina só, tipo, você chegar, ter uma série no seu canal E o seu nome chegar e ir pro em alta, cara Pro em alta do Twitter várias vezes Vezes com as pessoas cobrando seu episódio Da sua série, a galera chega a comparar Você como um semi-deus aqui na terra Porque tem vídeo fazendo isso, mano E simplesmente você lança um episódio bosta Especial acaba que ele se pressiona muito e fica Sem saber o que fazer, afinal a galera põe Muita expectativa nos episódios, incluindo Especiais, o problema disso tudo é que ele Acaba não conseguindo pensar no que fazer E acaba decepcionando muitas pessoas Esse fator do esconderijo é a mesma coisa Eu mesmo acredito que nele não tenha nada demais Viu, mano? Viu? Mano, o negócio do esconderijo Não é só eu que penso que não tem nada demais esconderijo não, cara, viu? O esconderijo não tem nada demais, mano. O que tem no esconderijo? Nada. O que tem no esconderijo? Nada. Se eu não me engano, essa história do esconderijo, quem começou foi o Léo, entendeu? E foi tipo pra render um vídeo. Eu acho que nem ele imaginava que a história do esconderijo ia causar, tipo, milhões de views no canal dele e seria algo também que iria sustentar em vários e vários episódios de Casa Automática. Ah, cara, eu não sei, eu espero alguma coisa disso, mas tipo. Ah, não sei, é porque o Léo botou muito, muito hype em cima disso o ele, bot... ele botou muito hype, mano E eu lembro que, inclusive, nessa época, pessoal Quando lançou essa parada do esconderijo Muitos youtubers, inclusive, ficaram bolados Porque você lembra que, tipo, ele falou pra galera comentar em tudo quanto é lugar? E tinha comentário em tudo quanto é lugar de, tipo O que tem no esconderijo? Você é... uhum. lembra? Mano, no vídeo do Forever, no vídeo de todo mundo... Mano, cara. o Wills eu acho que chegou a ficar bravo por conta disso, porque em todo o vídeo de várias pessoas, inclusive da Redstone Gang, tinha várias e várias pessoas, galera, criticando, criticando não, né, perguntando o que tinha dentro do esconderijo do Vinicius 13. É um meme que acabou, tipo, se tornando real, tá ligado? Muita gente querendo saber limite, o que tem aqui dentro, cara. mano. Então, realmente, saiu do limite. E assim... Galera, eu acho que muita gente tem expectativa pra entrar no esconderijo do Vinícius 13. E essa expectativa que criaram em cima dele chega a não ser saudável, mano, pra quem produz conteúdo, né, velho? Imagina. Peso que tá nas costas dele nesse exato momento Também tem a questão de tipo Nossa, eu tenho que postar o episódio 300 Vai ser o episódio mais especial ó, Ferrou E fora que tipo assim, por exemplo, igual você falou assim Mano, pode ser um bunker, vamos fazer um bunker ali dentro Você acha a ideia do bunker da hora Mas se a ideia do bunker foi uma ideia simples pra galera Mano, se você entra pelo mapa do Vinicius 13 Você vê que as funções deles são realmente gigantes Incríveis, cara O mapa é realmente incrível, é muito bonito Foram anos produzindo isso aqui, tá ligado? Eu não você acho tá que ele. Quantos anos? 8 anos essa série? Mano, não sei, como eu falei pra você, velho Quando a série começou, tinha 13 anos de idade, cara. 13 anos, velho. Eu tenho 20. Eu vou fazer 21 daqui um o mesmo. Então, cara, tô... olha pra você ver, mano. As paradas que ele fez no... na série realmente é muito incríveis. Então, realmente, pessoal, eu ainda continuo achando que dentro dos condores do Vinicius 13 não tem nada. E ele tá simplesmente com uma pressão gigante em cima dele pra fazer algo incrível. Dentro do esconderijo E a galera tá aí em cima dele, né? Então, sei lá Vamos continuar vendo o vídeo do Cameraman E não só por causa da galera Acredito que ele mesmo fique se cobrando pra fazer um super vídeo 10 Porém, isso é um pouco prejudicial quando em excesso Então, se você estiver vendo esse vídeo, Vinícius 13 Não fique se pressionando para fazer vídeos super mirabolantes Afinal, a galera gosta de você e não do que você faz Caraca, essa aí foi... E essa aí essa, foi... Essa aí foi a brava Mano Lançou a braba? Lançou a braba? Muita gente, inclusive eu, gosta do Vinícius 13. E creio eu que o episódio 300 que ele for montar provavelmente vai ser um episódio realmente surreal. E enfim, de qualquer forma, mesmo você tentando aliviar a pressão em cima do Vinícius provavelmente ainda vai ter pessoas que vão aparecer e fazer comentários maldosos. Porque querendo ou não, o YouTube é isso, véi. Infelizmente, quem produz vídeos sempre tem que ler vários comentários bem imbecis, pra falar a verdade. Comentários bem merda. Comentário, cara. minha merda, quanto menor ali a faixa etária, mais gente vai ter, cara. Tipo, comentando sem pensar, tá ligado? Super concordo com o Cameraman 13, super concordo com o que ele falou, e é por isso que eu falo pra vocês, pessoal para um pouco de cobrar o Vinícius 13 o episódio 300, e ainda mais colocar a pilha em cima do esconderijo do Vinícius 13. O esconderijo do Vinícius 13 provavelmente não deve ter nada aqui dentro, mano Então é isso aí, pessoal. Vou deixar o vídeo por aqui Se você viu o vídeo até aqui, galera, já deixa o likezão aí. Hoje eu vou mandar salve pra vocês porque eu sempre tô esquecendo de mandar salve. Bora fazer uma bagunça nos comentários do vídeo de hoje, galera. Comente aí embaixo aí, legal. E cadê o episódio 300. Um salvezão pro Renan pro Craft, um salve pro Jai10, um salve pro Eduardo Um para o Polar, um salvezão Para o Matheus, um salvezão também pro Adinho, que sempre tá aí comentando os vídeos E basicamente é isso aí, pessoal Um beijão pra todo mundo, e é isso aí Desculpa aí, gaguejeira, que hoje foi difícil né? Misericórdia Peter tá velho, hein Valeu, galera